Olá, Graça e Paz, Ministério de Louvor, salve, salve! Quarta-feira é dia de vídeo. É dia de nós investirmos um tempinho durante o nosso dia, durante nossa semana para refletirmos em relação ao ministério a qual nós exercemos, que é o Ministério de Louvor. É certo que esse tempo ele precisaria ser presencialmente, eu tenho certeza que nós edificaríamos muito, mas sabendo da limitação de todos, então eu faço na quarta-feira, já está aí cedinho para que todos possam acessar durante um intervalinho de trabalho, na hora do almoço, à noite, antes ou depois da faculdade, mas é importante você parar e investir no teu ministério. Porque se nós não entendermos aquilo que nós estamos fazendo lá na frente, eu tenho certeza, amados, que pela infelicidade o Senhor não vai derramar de tudo aquilo que Ele tem projetado derramar sobre as nossas vidas para o ministério, também para com a igreja. Então, invista um pouquinho do seu tempo, vamos refletir em relação a esse ministério. Eu tenho certeza que o reino do Senhor, assim como a sua vida ganha muito, amém? Fica um pouquinho aí com nós, em nome de Jesus. canção que recentemente nós estamos ministrando na igreja, uma canção chamada Um Lugar para Você, dos ministros Reuel é, e Dani. Em uma parte de ministração, ele cita três nomes de levitas e ministros de louvor que está lá é, em 1 Crônicas, capítulo 25 em diante. O nome deles são Asaf, Emã e Gedutum. Até brinquei outro dia atrás com os ministros, porque eu não sabia quem eram esses ministros. E eu fui para a Bíblia, amados, e eu descobri que, quando Deus, então, é, designou a Davi a construir um templo, por mais que Deus não autorizou que Davi viesse a construir. Mas se o seu filho Salomão viesse a construir esse templo, Davi já selecionou, escolheu três homens segundo o coração de Deus. O templo não havia sido construído ainda, mas Davi no seu coração de adorador, ele já havia então selecionado, escolhido Três homens santos, três homens capazes, três homens adoradores que adorariam ao Senhor quando o templo fosse construído. Mas eu não quero citar essa passagem para vocês, mas eu quero citar a passagem de 2 Crônicas capítulo 5, quando então Salomão constrói o templo, ele prepara todos os elementos para a adoração do Senhor e olha só o que esse texto diz. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bedizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Sabe o que eu aprendo, amados, com esses três ministros do Senhor? Que sim, é possível atrair a glória de Deus para o lugar. É possível atrair a glória de Deus para a casa de Deus, chamada... A igreja. É lógico que, diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, eu posso dizer que muitas das vezes, assim como esses discípulos tiveram essa experiência, não haverá pernas que possam suportar tamanha glória do Senhor envolvida naquele momento. Por isso, amados, que nós então não somos chamados apenas para tocar ou simplesmente para cantar ou para dançar. Nós somos chamados, amados, para atrair a glória de Deus naquele lugar, naquele ambiente. Não é somente uma postura, uma apresentação ou uma performance. É algo que, se nós buscarmos, amados, com o coração, assim como esses homens, a palavra de Deus fala que eles foram santificados, eles foram consagrados ao Senhor e a glória veio mediante essa santificação, a essa busca, a esse desejo. Infelizmente a gente acaba percebendo alguns ministros frios que simplesmente expressam música, expressam uma apresentação, mas não expressam a glória de Deus porque durante a sua semana, durante o seu dia, de repente até é, fez a oração do Papai do Céu, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento, mas não adentrou no lugar secreto, não adentrou no lugar de intimidade com o Senhor. Agora fica a minha pergunta, como que um ministro, quando ele sobe no altar, ele consegue liberar algo para a igreja, ele, come, ele consegue atrair a glória de Deus, se ele não foi atraído pela glória de Deus, pelo seu ministério durante a semana? Eu tenho certeza que nesses últimos dias, ou para os próximos dias, nós vamos precisar usar muito da oração de Davi, que está em Salmos 27,4, quando lhe diz Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Essa oração, amados, ela vai precisar estar muito viva em nossos corações. Indiferente se você está escalado para ministrar esse final de semana ou não está. Já estamos em uma quarta-feira e a minha pergunta é, quanto tempo ou qual tempo você já tirou durante essa semana para adorar o Senhor? Para contemplar a presença do Senhor? De repente a gente é muito rápido em fazer isso quando nós estamos escalados, quando nós estamos estudando as músicas porque nós precisamos ministrar o louvor. Mas deixa eu te falar uma coisa, amados, que aquilo que Deus quer liberar através da sua vida, ela vem fluir, amados, através daquilo que você já buscou na origem, você já buscou na intimidade. Por isso que um ministro de louvor, ele nunca é forçado a ministrar alguma coisa. Ele é levado a ministrar alguma coisa. Porque ser forçado a ministrar alguma coisa é que a ordem, a direção é que ele fosse para esse lugar secreto porque ele precisa liberar alguma coisa. Mas quando a gente faz isso, amados, de uma forma a qual a gente tem prazer, de entregar, de buscar, de se entregar para depois liberar. Eu tenho certeza que, como eu, eu citei no início desse vídeo, é, não somente você, essa congregação, mas o reino de Deus vai poder atrair a glória do Senhor, assim como esses três ministros. Diante do teu tempo, durante essa semana, escolha. Escolha buscar um tempo com Deus. Escolha buscar um tempo aonde o Senhor vai ministrar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que muito você vai poder ministrar para aqueles que estão ao teu de redor. Deus te abençoe, queime na presença do Senhor, seja cheio da presença do Senhor, para que quando você tiver com o seu instrumento na mão, a glória do Senhor venha a ser derramada através da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.